Oi, pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão de regra de três composta aqui no canal Matemática Chata, beleza? Olha só, sabe-se que 10 máquinas todas com a mesma capacidade operacional são capazes de montar 100 aparelhos em 10 dias se funcionarem ininterruptamente 10 horas por dia. Nessas condições, o número de aparelhos que poderiam ser montados por 20 daquelas máquinas em 20 dias de trabalho e 20 horas por dia de funcionamento ininterrupto será de. Então, gente, vamos lá, vamos observar. Vamos observar isso aí, essa questão? Então, são máquinas aqui, eu vou colocar com M, certo? São 10 máquinas, 10 né? máquinas que fabricam aí, ó. Eu vou colocar aparelhos como peças, 100 aparelhos, né? 100 peças, durante dias, durante 10 dias, né? Trabalhando aí, ó, hora por dia, 10 <risos> di horas por dia. Beleza? Agora, ele pede ali, se 20 dessas mesmas máquinas, 20 dessas mesmas máquinas, é, fabricariam quantas peças, né? Ou quantos aparelhos, durante 20 dias, trabalhando-se ininterruptamente, durante 20 horas por dia. Beleza? Então, vamos lá fazer o joguinho das certezas, aqui, nessas grandezas, beleza? Então, eu tenho que 10 máquinas fabricam 100 peças, 20 máquinas fabricarão mais peças, né não, Uma quantidade maior de máquinas vai se fabricar mais peças, então é diretamente proporcional. Ora, durante 10 dias fabricou-se 100 peças ou 100 aparelhos. Durante 20 dias vai se fabricar mais, né? Muito mais aparelhos, né não Muito mais aparelhos. Então é diretamente proporcional. Uh, trabalhando-se 10 horas por dia, dá para se fazer 100 peças. Se trabalhássemos 20 horas por dia, faríamos muito mais peças, não Então, também é diretamente proporcional. Então, como é que se arma essa continha? Vai ficar 100 igual, ou 100 sobre x, né? 100 sobre x será, aqui ó, 10 sobre 20 dá 1 meio. Divido tudo por 10 aqui, vai dar 1 meio aqui, né? Aqui também vai dar 1 meio, vezes 1 meio. E aqui, vezes aqui, 1 meio, tá? Tá? Ora, tudo isso aqui vai ser igual a 100 sobre X, que é igual a 1 oitavo, não é não? 1 oitavo, a multiplicação aqui dá 1 oitavo. Eu passo 8 multiplicando 100, vou implicar que 100 vezes 8 será igual, será igual a X, não, é não X, passo X multiplicando 1, vai dar X. 8 vezes 100, 800, ou 800 o quê? 800 peças, 800 aparelhos, então... 800 aparelhos serão fabricados. Isso é igual a X, tá? 800 aparelhos serão fabricados. Há uma outra maneira de se fazer isso? Ah, sim. Só que, ver bem, eu tenho essas grandezas aqui que deram diretamente proporcional. Agora, nesse outro modo, elas serão inversamente proporcional à grandeza do X. Olha, ver bem, vai ficar aqui 20 vezes 20. Vezes 20, né? Um, é, vezes 10 ao quadrado. Ok? Isso tudo ó, vai ser igual... Vai ser igual... A, ou não. Tudo isso sobre... Sobre... Ó, aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. É 10 à terceira. Aqui, ó. É 20 à terceira. Então, vai ficar 2 à terceira, né? 2 à terceira vezes 10 a terceira, vezes 10 ao quadrado, tudo isso sobre 10 a terceira. Divido esses dois aqui, fica aqui, ó, 2 a terceira vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 8 vezes 100, né, não? Então isso aqui nada mais é que 800 aparelhos. Beleza, pessoal? É isso aí, 800 aparelhos, beleza? Questão resolvida. Eu espero vocês no próximo vídeo e peço, né, como recompensa, inscreve-se, inscreve-se aí no canal, por gentileza. Inscreve-se para que você possa aproveitar o máximo de resoluções em questões matemáticas aqui no canal Matemática Chata com o professor André. Beleza? Vai comentando, curtindo e aciona lá assina a letra para você receber todas as notificações sempre que nós postarmos aqui vídeos relacionados à matemática, física e química, tá bom? Um abração para vocês, vejo vocês lá no próximo vídeo, tchau, tchau!